Fala galera! Como é que vocês estão? Vocês estão top? Estou top demais! Sabadão e nós está como? Trabalhando, dia de faxina na obra E é bem assim, muita gente vem me perguntando é, do que, que eu trabalho Léo, do que, que você trabalha? O que, que você faz aí? Né? Você trabalha em que? Você trabalha no escritório? Você trabalha no restaurante? Você trabalha em que? E eu sempre falo pra galera, né? Para os meus amigos, para quem me conhece já sabe, eu falo, olha, eu trabalho em construção civil, né? E eles vêm me perguntando qual que é o valor, quanto que ganha, compensa, né? Morar aí em Portugal, na Europa e trabalhar em construção civil. Rapaziada, é o seguinte, vem comigo, fica até o final, que eu vou te falar tudo sobre trabalho aqui, né? E se compensa ou não. Fechou? Roda a vinheta, meu filho. Olha. Primeiro ponto, eu vou falar sobre a minha realidade, a minha realidade é essa, não é a realidade de muitos Eu não posso falar de uma coisa, generalizar tudo, porque talvez não é a realidade do meu próximo Eu vou falar da minha realidade, minha realidade é o seguinte, cara, eu trabalho em construção civil desde quando eu cheguei aqui Ganha bem, Léo? Olha, ganha razoável, né? Dá pra você ter uma vida confortável, uma vida tranquila, certo? Tem uma, uma rapaziada que, que mora aqui e... E eles enviam dinheiro para o Brasil, né? Eles estão aqui só para trabalhar, ganham dinheiro e enviam tudo para o Brasil. Já minha realidade é diferente. Eu sou casado, né? Minha esposa, para quem me conhece, já sabe, a minha esposa é portuguesa. Então, é, eu tô fazendo a minha vida aqui. A, a, a minha construção de vida está sendo aqui. Então, eu não mando nada para o Brasil. Eu gasto tudo aqui, eu invisto tudo aqui. Tudo que eu compro, tudo que eu, né, que eu conquisto é para aqui, né? Para Portugal, onde eu moro. Então a minha realidade de vida é essa. Eu atualmente estou trabalhando na construção civil ainda, né? Pra mim, é um lugar que se ganha é um pouco melhor, né? Do que os outros lugares. Aqui tem trabalho em mercado, né? tem trabalho em restaurante, né? Que aqui é restauração, que eles falam, você que é pedreiro, você que é soldador, você. Tá ligado? É tipo, tem, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Eu não vou esticar muito pro vídeo não ficar muito grande. E. Léo! Quanto que ganha? Vamos ver quanto que ganha uma pessoa que trabalha uh, aqui na obra. Olha lá, olha lá. Não salvei! cara! Quanto que ganha um, um cara que trabalha na construção civil? Aqui dá pra você tirar em torno, mais ou menos, uma pessoa que não sabe fazer nada. Uma pessoa que não sabe fazer nada, um servente. Né? Você vem pra cá, um servente não sabe fazer nada. Uh, aqui você tira mais ou menos, né, em torno de 800 euros. 800 euros você consegue tirar aqui na construção civil, contando com todos os benefícios, né? Que aqui lembrando que eles pagam, além de pagar suas férias, eles pagam seu subsídio de Natal, né? O subsídio de Natal. Então Uh, e mais o seu salário. Então isso, é, é, eles pagam fracionado todos os meses. Você pode escolher sim, você também pode escolher receber tudo anualmente, mas geralmente eles já, a empresa já é automática, ela já paga sim. Então dá 50 euros mais ou menos de subsídio de Natal, mais 50 euros mais ou menos de subsídio de férias, né, que é todo mês, mais o seu salário e mais o vale alimentação dá para você tirar em torno de 800 euros. Você que não sabe fazer nada, você que sabe... Né, fazer uma, alguma coisa, você que é um pedreiro, você que, que, que é um pintor profissional, você que sabe fazer alguma coisa, né, que tem um, uma arte em alguma coisa, você tem uma arte específica, pô, você vai ganhar um pouco mais. Você consegue tirar, sei lá, uns 900 euros, mas é mais ou menos, é de 800 a 1000 euros. Você consegue tirar aqui na construção civil. Eu já trabalhei, né? É, eu, quando eu vim pra cá, eu não sabia fazer nada, nada porque eu não gostava de obra, não, não, não gostava de trabalhar com obra, né? Então eu não sabia fazer nada, e no Brasil eu já trabalhei, mas não foi em construções, eu, foi, foi pouca coisa, né, Fazia, ajudava assim, pronto, mas não, não, não aprendi a fazer nada, então eu cheguei aqui e tive que aprender, né, então hoje eu, eu, eu trabalho como ferrageiro, né, tenho essa arte na, na, na, na arte da ferragem e já cheguei a ganhar 1.350 euros, né, dá pra, dá pra você ganhar, isso tudo, tudo vai do que você se encaixa, né. Compensa, Léo? Compensa, pô. Você pode escolher. Você chega aqui, ah, quero trabalhar num restaurante. Pô, é muito fácil, cara. Tem muita gente que fala, ah, é difícil morar aí, é difícil arrumar trabalho. Gente, isso é um mito, cara. Você chega aqui e tem muito, muito trabalho. Só fica parado quem quer. Tem muito trabalho. Cara, eu nunca fiquei desempregado aqui. Nunca, nunca, nunca, Zé. Por quê? Porque aqui tem muito trabalho. Aqui é, é, é, necessita de muita mão de obra. Então, uh, ah, eu quero ir, mas tenho medo, não sei fazer nada. Pô, você pode entrar no restaurante, você pode entrar no mercado, né? Você pode vir é, trabalhar em construção. Se não é a tua área, pô, se esforça, trabalha um pouco e depois, pronto, consegue outra coisa. Mas, enfim, rapaziada, o vídeo não ficar grande, é isso. Compensa, ganha essa média, né? Restaurante também ganha mais ou menos essa média, 700, 800 euros por mês. Né? Mercado também, mais ou menos isso Então, o salário mínimo aqui é 665 né? Com os benefícios Você consegue tirar aí 750, 800 euros né? Trabalhando aí Você que não sabe fazer nada, não tem nenhuma arte né Lembrando, você que não sabe fazer nada Não tem nenhuma arte E é isso, eu fico por aqui tá Espero que você tenha gostado se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força pra nós, dá aquela moralzinha pra nós, papai. Porque isso me incentiva também a gravar novos conteúdos, tá? Comenta aí, tá bom? Eu vou estar tá trazendo outros conteúdos pra você. Compensa morar em Portugal, papai? Felipe, dá o um papo aí. Dá o papo, é nóis. Compensa ou não Mandela, compensa? Nova Brasil. Sem sacrifício não há é vitória. É isso. Dá, dá pra tirar um sete mil reais, não dá? Só jogador caro. Hã? Tchau, até a próxima. É nóis. Falou!